O que é a pesquisa? Nos cursos em todos os níveis exigimos da parte do estudante alguma atividade de pesquisa. Esta efetivamente tem sido quase sempre mal compreendida quanto à sua natureza e à finalidade. Por parte de alguns o que é a pesquisa? Nos cursos, em todos os níveis, exigimos da parte do estudante alguma atividade de pesquisa. Esta, efetivamente, tem sido quase sempre mal compreendida quanto à sua natureza e à finalidade, por parte de alguns alunos e professores. Muitos chamamos a pesquisa, não passar simples complicação ou cópia de algumas informações desordenadas ou opiniões várias sobre determinado assunto. E o que é pior, não referenciadas devidamente. Para demo, 2.000, página 20. A pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo, sendo parte de todo o um processo construtivo e de, construtivo de conhecimento. A finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos e a partir de interrogações formuladas em relação a ponto do fatos permanece obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham elucidadas. Para isso, vários tipos de pesquisa que proporcionam a coleta de dados sobre o desejado investigar. Algumas razões para emergir essas pesquisas específicas são evidências determinadas pelo pesquisador e realizadas entre as quais são intelectuais e baseadas na vontade de ampliar o saber sobre o assunto colhido. Entendendo o desejo quase genérico do ser humano de conhecer-se a si mesmo e a realidade circundante. Chegar ao conhecimento com o um total novo, isto é, pois ele aprende algo que ignorava anteriormente. Porém, conhecido por outro lado, ao chegar os dados conhecidos por todos pela pesquisa, chega-se... Ah, tá no... tá chega não, mãe, desbloquei não, porque eu sei lá. A pesquisa é realizada de um estudo planejado sendo o um método de oportunidade de problemas e o que caracteriza o um aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte de um problema. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar este problema, são elevadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa baseia-se uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. No entanto, lembre-se de que essa é uma avenida de mão dupla. A pesquisa pode muitas vezes gerar insumos para surgimento de novas teorias. Repara que, que para serem validadas devem ser apoiados em fatos observados, aprovados, aprova além disso, até a investigação surgida da necessidade de resolver problemas práticos, do que leva à descoberta de princípios básicos. critério para a classificação de tipos para a pesquisa varia de acordo com o enfoque do dado. Interesse nos campos, metodologias e situações e objetos de estudos. O que é pesquisa? Essa pergunta pode ser respondida por muitas formas. Pesquisa significa forma bem simples, procurar respostas e indagações e propostas. Que pode dizer basicamente pesquisa é a busca do conhecimento. O que pesquisamos ao mundo, no, no, nós pesquisamos a todo momento em nosso cotidiano, Mas certamente não fazemos sempre de modo científico. Assim, a pesquisa é um sentido amplo e procura a informação que não sabemos. E que, não e que precisamos saber, consultar livros, revistas, verificar documentos, conversar com as pessoas. Fazemos perguntas para obter respostas. São formas de pesquisa consideradas para sinônimo da busca, da investigação, da indagação. E esse sentido amplo de pesquisa se opõe ao conceito da pesquisa como tratamento de investigação científica. Quem tem como objetivo comprovar a hipótese levantada através de uso de procedimentos científicos? Vendo por uma prisma de um filósofo de pesquisa como Atividade básica de ciência na sua indagação de construção da realidade A pesquisa alimenta a atividade de ensino e atualiza a fonte de realidade do mundo Portanto, embora seja prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação A pesquisa cientificamente significa Se realizados a busca do conhecimento, apanhamos-nos Em procedimentos capazes de ser confiabilidade dos resultados A natureza da questão da origem ao processo da pesquisa que varia O processo pode ser desencadeado por dificuldades é sentido da prática profissional por um fato do qual não conseguimos explicações pela consciência que nós conhecemos de algum mal ou situação, ainda pelo interesse de criarmos condições para prever ocorrências em determinados fenômenos. Mas o que realmente é uma pesquisa? A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal de método especialmente de reflexivo que requer o um tratamento científico e se constitui um caminho para conhecer a realidade e descobrir verdades espaciais. Significa, muito mais do que apenas a procura da verdade, descobrimos respostas para perguntas ou soluções para problemas levantados através do emprego de métodos científicos. Para iniciarmos a pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase da preocupação da aplicação do método científico do que a própria ênfase do resultado obtido. O objeto, o objeto dos principiantes deve ser a aprendizagem, quanto à formação que percorre as fases do método científico e as opera, opera, opera, opa, operacionalização, opera, opera, operacionalização das técnicas de investigação. A pesquisa que o pesquisador amplia, seu abastecimento na utilização dos procedimentos científicos, torna-se mais hábil e capaz de realizar pesquisas. Para Gil, a pesquisa em um caráter pragmático é o um processo formal sistemático desenvolvido do método científico. O objeto fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante ao emprego do procedimento. Científico. A pesquisa, portanto, é um conjunto de ações e propostas para encontrar soluções para um problema, as quais têm bases e procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando temos um problema, não temos informações para solucionar. A pesquisa procura respostas, podemos encontrá-las ou não. Chances de sucesso certamente aumenta à medida que focamos a pesquisa com o processo e não com o simples coleta de dados. A pesquisa deve contribuir para a formação de consciência crítica e o espírito científico do pesquisador. O estudante, apoiando-se nas observações, nas análises e deduções interpretativas, deve, através de uma reflexão crítica, vai palautinadamente formando seu espírito científico, o qual não é inato. Sua edificação e seu aprimoramento são conquistas dos, dos universitários para obter, ao longo dos seus estudos, a da realização das pesquisas e pesquisas de elaboração de trabalhos acadêmicos. Todo trabalho de pesquisa requer imaginação e a iniciativas para persistência, originalidade e dedicação do pesquisador. A pesquisa também é planejada e entre é toda a série de passos que devem ser dados para chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que se deu em origem à pesquisa. Esses passos de etapa devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa e condições de realização do trabalho para saber tempo de disponível para sua realização, espaço onde deve ser realizado, recursos materiais necessários, recursos humanos disponíveis, aspectos éticos da pesquisa científica. Se, um tempo, muitos, se, houve, se houve um tempo em que muitos pesquisadores já acreditavam que esse firme determinação de fazer bem, sua integridade, de caráter e seu rigor científico eram suficientes para assegurar a eticidade das pesquisas, dos quais, no dia de hoje, essa concepção já não é mais objeto de consenso. Grande desenvolvimento crescente e incorporações de novas tecnologias no campo da ciência em geral, a maioria da difusão do conhecimento científico através das comunicações sociais e tradicionais e, em particular, através da internet, assim como a apreensão de novos movimentos sociais da defesa dos direitos individuais e coletivos, fazem com que a discussão sobre a ética aplicada, a pesquisa passe a ter, interlocutores, referentes, filósofos, ideólogos, juristas e sociólogos, sobretudo, os senadores, que, seja como usuários do sistema social, da saúde, etc., seja como sujeito, a objetos de pesquisas científicas, nesse sentido questionamos o que significa falar ética de pesquisa científica. A ética é a ciência da conduta humana, é o princípio sistemático da conduta da moralidade correta. E o que é conduta moralmente correta é aquela que conforme, é aquela que conforme as suas ideias prevalentes em consulta humana, de conduta humana. A ética da pesquisa indica a conjunção de conduta e de pesquisa que traduzimos como conduta moralmente correta durante a indagação, a procura de uma resposta para uma pergunta. A ética na pesquisa científica indica um estudo em questão que deve ser de modo procurar sistematicamente o conhecimento por sua observação e identificação, descrição, investigação experimental, produzindo resultados pro, pro, produzi, produtiv, reprodutíveis, realizando de forma moralmente correta. E essa necessidade está com alguns princípios éticos que devem ser observados na sua produção e elaboração de trabalhos acadêmicos, como monografia, dissertação, teses, artigos, ensaios, etc. Vejamos alguns desses princípios das suas aplicações. Quando se, quando se pratica a pesquisa, é indispensável para que a responsabilidade do pesquisador no processo de suas investigações em seus produtos, nesse sentido, a honestidade intelectual de fato é indispensável aos pesquisadores, tornando-os cidadãos íntegros, éticos, justos, respeitosos, concisos, consigo e com sua própria sociedade. A apropriação indevida das obras intelectuais de terceiros é antiético, é qualificado como crime de violação do direito autoral e pela, pela lei brasileira, assim como a legislação de outros países. O pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo e da sua pesquisa com autoria e respeito aos direitos autorais, sendo fiel às suas fontes bibliográficas utilizadas no estudo. É considerado plágio, reprodução é integral de um texto, sem autorização do autor, constituindo assim um crime de violação de direitos autorais. As normas da Associação Brasileira de Técnicas, ABNT orientam para que a escrita Escrita, informam com proceder. proceder, da apresentação dos seus trabalhos acadêmicos e científicos, sendo sua regra recomendada a todo pesquisador, para ter o seu trabalho reconhecido como original. A resolução da CNC 100, 196 de 1996 define que a pesquisa dos seres humanos como aquela que o indivíduo ou coletivamente envolve o ser humano, de forma direta ou indireta, da sua totalidade ou em partes, incluindo o manuseio das informações materiais. Essa é definição fundamental da importância, pois não restringe o conceito de pesquisa dos seres humanos apenas com aquelas realizadas nas ciências da saúde. Inclui a sua modalidade de pesquisa que diretamente ou indiretamente envolve os seres humanos. E mais que o manejo, manejo da informação é a utilização de parte do corpo. Por exemplo, dentes são considerados considerado pesquisas dos seres humanos e devem seguir parâmetros éticos. Vale essa alta tá, que a resolução da CNS 196 de 1996 é considerada como uma recomendação ética e não é uma lei. Isso não torna mais ou menos relevante o fato que os periódicos e eventuais. O fato que os periódicos e os eventuais. O fato que os periódicos e os eventos científicos das sociedades internacionais têm solicitado a comprovação do trabalho e foi aprovado previamente pelo um Comitê de Ética de Pesquisa. No Brasil da Resolução, CNS 196 de 1996 define os comitês de ética e pesquisa como colegiados interdisciplinares independentes, ao público de caráter consultivo deliberativo e educativo, criando para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em suas integridades e dignidade para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. E a comissão, comissão da, da sociedade de Ética e Pesquisa, CONEP, Minas Gerais, uma instância do colegiado da natureza consultiva deliberativa, laborativa e independente <coughs> vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, os CEPs, quanto à sua composição e disciplina Múltiplas disciplinaridades formando indivíduos das mais, diferentes, das mais diversas áreas do conhecimento humano. O seu objetivo maior que preservar a integridade do sujeito do sujeito da pesquisa, bem como apreciar previamente os projetos de pesquisa. Os CEPs do Brasil contemplam também participação dos representantes de uma área da instituição, conforme estabelece a resolução CNS de 196 de 1996. O pesquisador deve enviar para o CEP da sua instituição o documento denominado é como CNS de 1996 de 1996. Protocolo de pesquisa definido como documento contemplado a descrição da pesquisa dos seus aspectos fundamentais. Informações relativas ao sujeito da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e de todas as instâncias responsáveis. Por sua análise, o CEP utiliza informações fornecidas pelos pesquisadores. Através do protocolo de pesquisa, entre os aspectos avaliados pelo comitê, devemos citar ponderações de riscos de benefícios que podem estar contemplada na introdução do projeto. O pesquisador pode abrir um capítulo especial para tratar decisões da, questão da competência do pesquisador para conduzir a pesquisa que se faz parte da avaliação do CEP é e é comprovada através do currículo do pesquisador ou dos pesquisadores, se for no caso envolvido na pesquisa. O consentimento livre e esclarecido do termo de consentimento, igualmente, estão incluídos na análise do comitê. A resolução do CNS 196, de 1996, define como consentimento livre e esclarecido como Anuência do sujeito de pesquisa, isso é representa legal, dos livres vícios da simulação fraude ou erro. Dependência da subordação ou intimidação após a explicação completa, premorizada sobre a natureza da pesquisa esses seus objetivos, os métodos, e benefícios, previstos. potenciais de risco para o incômodo, para o incômodo que está posta a carreta. Formulada o termo do consentimento autorizado para a participação voluntária do experimento. Consentimentos livres e esclarecidos do participante é o exigente, não só no Brasil, mas em todos os códigos internacionais. E, e é, sem dúvida, um dos pilares da ética da pesquisa científica. Característica da pesquisa científica. A pesquisa científica é uma atividade humana, cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo essas resposta As questões significativas para a compreensão da natureza. Para essa, para essa tarefa, o pesquisador utiliza conhecimentos anteriores, acumulando e manipulando cuidadosamente as diferentes métodos e técnicas para obter simultaneamente para, de, de, de as suas indagações. A pesquisa é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que permite descobrir os fatos os dados as relações ou leis. Qualquer campo do conhecimento, este conhecimento fornece a investigação, o um caminho para o conhecimento da realidade e da verdade parcial. O tempo pesquisa... Por vezes é utilizado indiscriminada, indiscriminada, indiscriminadamente, confundindo-se com a simples indagação. Procura-se de dados ou certos tipo de abordagem exploratórios, a pesquisa, a atividade científica completa, e não é mais isso. E não é mais do que isso. Pois percorre desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados. Seguinte sequência: a preparação da pesquisa, seleção, definição, delimitação, tópico ou problema a ser investigado, planejamento de aspectos logísticos para a realização da pesquisa, formulação de hipóteses e construção de variáveis. Trabalho em campo, coleta de dados, procedimento de dados, sistematiza sistematização e classificação de dados, análise de interpretação de dados, elaboração de relatório de pesquisa, seja qual for a natureza de um trabalho científico, ela precisa aprender algumas características para ser considerada como tal. Assim, o estudo é realmente científico quando discute ideias e fatos relevantes aos relacionados e determinados ao assunto. A partir de um marco teórico bem fundamentado, o assunto tratado é reconhecido e claro tanto para o autor quanto para os leitores, tem autoridade, seja para Ciência seja para a comodidade. Demonstra por parte do domínio do assunto escolhido e a capacidade da sistematização, recriação, crítica do material coletado. Diz algo que, não, diz algo que ainda não foi dito. Indica claridades e procedimentos utilizados especialmente as hipóteses. Deve ser específico plausíveis relacionadas com a teoria que contém referências empíricas ou os trabalhos da pesquisa. Fornece elementos que permitem verificar para aceitar ou contestar as conclusões que já chegou. Comenta com rigor os dados fornecidos. De modo a partir de claras identificações das utilizadas. A publicação de dados é organizada de modo lógico, seja dedutiva, seja indetut, indut, indutivamente, é de modo gramatical correto, estilisticamente agradável, fraseologicamente claro e determinologicamente preciso. Após o um balanço crítico preliminar das condições mencionadas, a pesquisa pode ter início de desenvolver-se através das etapas diante que serão elaboradas. Classificação de pesquisa. A classificação de pesquisa... A pesquisa científica visa conhecer cientificamente um ou mais aspectos de determinado assunto. Para tanto, deve ser sistematicamente metódica e crítica. Metódica e crítica. O produto da pesquisa científica deve contribuir para o avanço do conhecimento humano, da vida acadêmica. A pesquisa aqui é um exercício que permite despertar o espírito de investigação e dos trabalhos e dos problemas sugeridos nas propostas pelos professores e orientadores. Destacamos que o planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema ser estudado, da sua natureza e situação, do espaço temporal em que se encontra, quanto da natureza do nível do conhecimento do pesquisador. Isso significa que pode exigir vários tipos de pesquisa, cada tipo que possui um núcleo comum dos procedimentos e suas peculiaridades próprias. A as, as seguir são caracterizadas as pesquisa bibliográfica, a experiência de vários tipos de pesquisas descritivas. De, de acordo com o Devo, as, as pesquisas variam conforme os gêneros. É assim pode ser teórica, dedicada ao estudo de teorias, metodica, metodológica, que pode ocupar modos de fazer a ciência, empírica, codificar a, a face misturada da realidade social, prática ou pesquisa de ação, voltada para a intervir na realidade social. Para Andrade, as pesquisas podem ser observações e descrições originais de fenômenos naturais, espécies novas, estruturas e funções. E tal tá horrível isso aqui. Observações e descrições observações de fenômenos naturais, espécies, novas estruturas, infusões e mutações para variações dos termos ecológicos. Trabalhos experimentais que submetam ao fenômeno de cuidado de condições controladas das experiências, abrangendo os mais variados campos. Trabalhos é, tá, trabalhos é, teóricos de análise, a síntese de conhecimento, levando à produção de conhecimento de novo. levando a produção de conceitos novos, via indutiva, via dedutiva, representação de hipóteses e, te... e teorias, etc. Dito isso, é necessário acrescentar... Que nenhum tipo de pesquisa é suficiente. na prática, mesclando todos, acentu acentuando um ou outro tipo, segundo o Demo. Todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido de que implicarem posicionamento explícito por trás de conceitos e números. A pesquisa. A pesquisa faz parte. Isso. <coughs> todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido de que implicam posicionamento implícito por trás de conceitos e números. A pesquisa prática faz isso explicitamente. Todas as pesquisas, pesquisas carecem do fundamento teórico e metodológico e só têm de ganhar, se, puder, se puderem. Além de. Estringência categórica, categoral, categorial, categorial, uh, apontar possibilidades de intervenção de teor localização concreta, existem várias formas de classificar as pesquisas, as formas clássicas de classificação serão apresentadas, sem finalidades intermediárias do conhecimento utilizado para pesquisas aplicadas tecnológicas ou outra natureza básica, pesquisa aplicada, uh -huh. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa é, descriti, exploratória, descritiva, exploratória, descritiva explica, explicativa. Quanto aos procedimentos, pesquisa documental, bibliográfica, experimental e operacional. Estudo de caso, pesquisa de ação, pesquisa do participante, pesquisa estoprosfático. Do ponto de vista da natureza, a pesquisa sobre o ponto de vista da natureza pode ser. Pesquisa básica. O objetivo é gerar conhecimento de novos, de novos úteis do avanço da ciência aplicada. Opa! Obje pesquisa básica. O objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência sem aplicação da prática prevista e envolve verdades e interesses universais. Pesquisa aplicada. O objetivo é gerar conhecimento para a aplicação da prática, dirigida a soluções de problemas específicos, envolver verdades e interesses locais. Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa, sobre o ponto de vista dos seus objetivos, pode ser pesquisa exploratória, quando a pesquisa se encontra na frase preliminar, tem como finalidade proporcionar base de uma informação sobre o que vamos investigar, possibilitando a definição do seu delineamento. Isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa, orientando para a fixação de objetos e formulação de hipóteses para descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assumir, em geral, forma de pesquisas bibliográficas do estudo do caso. A pesquisa exploratória possui um planejamento flexível do que permite o um estudo do tema, mas por diversos ângulos específicos, geral que envolve levantamento bibliográfico e entrevista com pessoas que tiveram experiências na prática com problemas do pesquisador. A análise de exemplo que estimula a compreensão pesquisa descritiva quando o pesquisador apenas existe e descreve fatos observados sem interagir, sem interferir deles. visa descrever características de da população ou fenômenos estabelecidos nas relações entre as variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas as coleta de dados, questionamentos de observações sistemáticas que assumem geral a forma de levantamento. Tal pesquisa observa o dados de dados orienta de dados sem manipulação. Isso sem interferência do pesquisador. E profundamente descobrir a frequência que o fato ocorre, sua natureza, suas características, causas e relações. Com outros lados, assim coletar tais dados, utilize técnicas específicas e quais se destaca a entrevista, formulário, questionário e exerce as observações. A diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa descritiva, está é classificada e explica a interpretação e interpreta os fatos que ocorrem. Tanto da história tal, que pretende demonstrar o modo ou as causas pelas quais o fato é produzido, nas pesquisas descritivas que são observadas, decisionalizadas, classificadas e interpretadas, sem qualquer pesquisa do que interfere sobre ele, seja para o fenômeno físicos e humanos não estudados. Mas são manipulados pelo pesquisador, que inclui entre as pesquisas descritivas, a maior parte delas é desenvolvida para as ciências humanas, dos, dos sociais e nas pesquisas da opinião metodológica e levantamento para socioeconômicos e psicossociais. Podemos citar também como exemplo, aquelas que têm como objetivo estudar as características do grupo de contribuição por sexo-procedência, nível de escolaridade e estado de saúde física e mental. Acho que propõe estudar o nível do entendimento dos órgãos públicos de uma comunidade de condições de habitações para os moradores do índice de criminalidade, que tem por objetivo levantar a opinião de atitude de crença, da, da, de, de crença de uma população, bem como descobrir as ciências de associações de variáveis, por exemplo, as pesquisas eleitorais, que tem relação entre as preferências dos públicos partidários em nome de, de, de rendimentos ou escolaridades. <coughs> é Uma das características significativas das pesquisas descritivas de utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como que estudar de observações de pesquisa. As pesquisas descritivas são juntamente pesquisas exploratórias que habitualmente realizam os pesquisadores sociais e preocupados com a atuação da prática. Em sua forma mais simples, as pesquisas descritivas aproximam-se das exploratórias, quando proporcionam uma nova visão do problema, em outros casos, quando ultrapassam a identificação da relação entre as variáveis, procurando estabelecer a natureza das relações, aproximando-se das pesquisas explicativas. Pesquisa explicativa Quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e as suas causas, por meio de registro dados data de classificação da interpretação dos fenômenos observados, dizem identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade que explica a razão ou porquê das coisas. Quando realizar as ciências naturais que requerem um o recurso de método experimental e as ciências sociais que requerem o uso do método observacional, ob a subgerar informações de pesquisa experimental, das pesquisas pós-fato. a pesquisa explicativa são complexas, pois tem que registrar, analisar, classificar e interpretar fenômenos estudados, tem preocupações do central para identificar seus fatores determinantes. Esse tipo de pesquisa é o, que mais, é o que mais aprofunda o conhecimento da realidade, o que explica a razão, o porquê das coisas e porque esse motivo está mais sujeito a erros. A maioria das pesquisas explicativas utilizadas no método experimental, que possibilita a manipulação do controle das variáveis, do intuito de identificar qual e qual variável depende para determinar a causa da variável, dependendo do fenômeno do estudo. As pesquisas sociais, a aplicação desse método, reveste-se de dificuldades, pela razão da qual recorremos a outros métodos, sobretudo a observação, a observacional. Nem sempre é possível realizar as pesquisas rigorosamente explicativas em ciências sociais, mas também em algumas áreas, sobretudo nas pesquisas e psicológicas. Psicologia. A pesquisa reveste-se de elevado grau de controle de determinadas palavras quase experimentadas. As pesquisas explicativas, em sua maioria, podem ser classificadas em experimento, e experimento que realiza este depois do fato. A pesquisa explicativa representa o objeto primordial para a necessidade do aprofundamento da realidade e por meio da manipulação do controle de variáveis no escopo de identificar qual variável, independente daquela que determina a causa de variável. Dependente do fenômeno em que para, é, para em seguida, estudá-lo em profundidade, do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Quanto aos procedimentos técnicos, ou seja, de maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa, toda se necessário traçar o um modelo conceitual e operativo dessa, denominado de design, que pode ser produzido de delineamento, dele, dele, uma vez que expressa o ideia de modelo, sinopse e plano, o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa, em sua dimensão mais ampla, envolvendo diagramação é, de preço de dados e interpretação de coleta de dados, considerando o ambiente que são coletas de forma de controle de variáveis envolvidas. O um elemento mais importante é a identificação de um delineamento de procedimento adotado para uma coleta de dados. Assim podem definir dois grandes grupos de delineamento. Aqueles que falem para chamadas fontes de papel, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e aqueles que cujos dados são fornecidos por pessoas. Pesquisa experimental, pesquisa ex post-facto, e o levantamento do estudo de pesquisação de ação e pesquisa de participante. Pesquisa bibliográfica, quando elaborada para de material publicada, constituída de livros. Revistas e publicação de periódicos e artigos científicos. Jornais, boletins, fotografias, dissertações, teses, material, cartográfico, internet. Como objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material. Já foi sobre isso o assunto da pesquisa. Em sua relação de dados coletados da internet devemos atentar para a confiabilidade. A pesquisa bibliográfica quando envolve a partir de materiais publicados constituindo principalmente livros, revistas, publicações, periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses e material cartográfico e internet com objetivo de é colocar o em indireto de todo o material escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados da pesquisa, aqui devemos atentar a confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique a velocidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contratações que as obras possam apresentar. Os demais tipos também envolvem o estudo bibliográfico, pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico. Para que a pesquisa, para que a pesquisa bibliográfica é interessante utilizar as fichas de leitura que facilitam a organização das informações obtidas. Quantas etapas da pesquisa bibliográfica destacamos aqui. Alguns itens, essencialmente, que caracterizam como etapas imprescindíveis para a realização da pesquisa bibliográfica. Na escolha do tema, do levantamento bibliográfico preliminar. Na formulação do problema, na elaboração do plano provisório do assunto, na busca de fontes, leitura de material, fichamento, organização lógica do assunto. Relação do texto, dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivos, pastas ou memórias do distinguindo-se os mais Significativos. em seguida, o pesquisador organiza a redação provisória para o trabalho, independente do tipo, nível ou da natureza, colocando em ordem os dados obtidos. A partir da preparação do pré-sumário, convém relembrar que o texto deve ser regido para ser entendido tanto pelo leitor, visando o orientador da banca, quanto pelo qual ponto geral, utilizando a citação que sustenta as afirmações, atentando as normas formais que apresentam o trabalho. Acadêmico, e os princípios da comunicação e expressão da língua portuguesa, para colheira dessas fontes, empregados na técnica do fichamento. Os dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivo passado da memória do computador, distinguindo os sinais significativos e seguidos do pescador realizado na redação provisória do trabalho. Independente do tipo e nível da natureza, coloca em ordem os dados obtidos a partir da separação no preço do Convém relembrar que o texto deve ser redigido para ser entendido pelo leitor pisado, orientador ou banca, quando por um público geral, utiliza citações que sustentam a usar as afirmações, Atentando para as nossas propostas de apresentação do trabalho acadêmico e outros princípios de publicação da expressão de língua portuguesa para coletas e testes fortes e a técnica de fichamento. Pesquisa do documental. A pesquisa do documental, devido a suas características, pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica. Destaca a principal diferença desses tipos de pesquisa e de de de pesquisas. Enquanto as pesquisas bibliográficas se utilizam em fundamentos e contribuições de vários autores, sobre determinado assunto, a pesquisa documental baseia-se em material que não recebe ainda um tratamento analítico ou que pode ser elaborado de acordo com os objetivos de pesquisa. A área há <coughs> de tipologia das pesquisas do documental para interagir com o rol de pesquisas utilizadas eu mesmo estudo, ou se caracteriza por um único delineamento utilizado como tal, a, a utilização de pesquisa do documental. É destacado no momento que podemos organizar informações que se possam encontrar conferindo-lhe a importância com, for, com a fonte de consulta. Nessa tipologia de pesquisa, os documentos são classificados em dois pontos principais, mostrando matéria... E, e fontes de, de segundo valor. E definem os documentos da primeira mão, como os que não recebem qualquer tratamento analítico, como documentos oficiais, abordagens de jogos, cartas, contratos, dias, filmes, fotográficos.